Como é que podes partilhar um projeto do Pocket Code e enviar a outras pessoas, como o teu professor, ou aos teus colegas? Repara que o projeto tem sempre na sua área um pequeno ícone para fazer upload. Eu vou tocar nele e, em seguida, tenho de iniciar sessão com a minha conta no Pocket Code. Posso fazer o registro manualmente eu posso iniciar sessão com a minha conta Google. Por exemplo, poderia iniciar sessão com a conta da escola, se tivesse neste telemóvel. Em seguida, eu tenho aqui alguns dados que tenho que preencher. O nome do projeto, posso colocar na pequena descrição e a seguir toco em próximo. Posso, se quiser, indicar como é que criei este projeto e se eu quero atribuir a alguém que me ajudou algum crédito. E a seguir toque em próximo. Antes de enviar, tenho que escolher qual é a categoria do meu projeto. Será um jogo, uma animação, uma história, música, algo artístico? ou experimental, coloco em próximo, e o ficheiro está online, agora vou tocar na opção show project, e esta é a página pocket code do meu projeto, para partilhar faço o seguinte, estão a ver ao pé das palavras comunidade cat robot, Três pontinhos, vou tocar neles e surge-me a opção Copy Link Então toco em Copy Link e neste momento tenho o endereço deste projeto copiado numa telemóvel Resta-me enviar para o professor ou para os meus colegas Então eu vou tocar para sair vou procurar a minha aplicação de e-mails vou escrever um novo email. Vou em compor e faço já uma coisa. Onde diz escreva email, vou tocar, vou manter o dedo pressionado e escolher colar. E reparem que colei o endereço do projeto do Pocket Code. No para vou escrever para quem é que eu quero enviar esta mensagem. E no assunto, ponho por exemplo. Projeto. Se quiserem identificar-se, coloquem o vosso nome e turma apenas onde se escreve a mensagem, nunca no assunto. Só falta tocar em enviar e já está. Partilharam o vosso projeto.